Eu me chamo Julia, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda para um resumo de história. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo não era e nunca mais seria o mesmo. A hegemonia dos países europeus não existia mais e agora dois países se tornavam novas potências mundiais. A União Soviética e os Estados Unidos Se iniciava ali um período histórico Marcado pela rivalidade Entre o capitalismo e o socialismo Chamado de Guerra Fria A expressão Guerra Fria foi criada pelo fato De que essas duas potências Nunca combateram diretamente Elas nunca foram puma na mano, sabe? Era mais um conflito de influência De quem mandava mais no mundo E quem conseguia espalhar mais sua ideologia Para o mundo Apesar de não brigarem Passou? Apesar de não brigarem diretamente, eles alimentaram várias outras guerras, como a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, a Guerra do Afeganistão. Após ser derrotada na Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, a Alemanha foi dividida em duas. A ocidental e capitalista, a oeste, e a oriental e socialista, a leste. Com a intensificação desse conflito entre as duas potências, o lado socialista decide construir um muro, em 1961 o Muro de Berlim, que se tornaria o maior símbolo da divisão entre essas duas superpotências, entre os capitalistas e os comunistas. Para falar da Guerra Fria, é importante citar as corridas armamentistas e espacial. A corrida armamentista foi uma guerra, entre aspas, de basicamente de poder, de mostrar poder de quem tinha o maior sinal militar, de quem tinha a melhor bomba nuclear, e isso durou durante muitos anos. Na verdade, também, eles nunca brigaram, nunca tiveram um conflito direto, porque Um conflito direto entre essas duas superpotências que tinham um arsenal nuclear, provavelmente causaria a, a destruição de ambos os países e muito possivelmente do mundo inteiro, o que tornaria impossível para a humanidade sobreviver. A corrida espacial era uma corrida para ver quem explorava mais o espaço, quem conseguia chegar ao espaço primeiro, quem chegava na Lua primeiro. Quem chegou ao espaço primeiro foi a União Soviética, que mandou um, um astronauta soviético para lá pela primeira vez na história. E em 69, os Estados Unidos manda... Isso em 61, tá? Esqueci de citar. E em 69, os Estados Unidos mandaria o primeiro homem à Lua. Então, foi uma corrida que, querendo ou não, foi importante, porque esses avanços científicos para o mundo atual hoje foram extremamente são extremamente importantes. Essa rivalidade bipolar, que se estendeu por quase toda a metade do século 20, provocou uma uma série de conflitos no mundo. Países foram invadidos, regimes de governo foram alterados, governantes foram depostos ou impostos, populações foram auxiliadas ou agredidas. Tudo isso em nome do capitalismo ou do comunismo. É importante citar também a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Ambos eram alianças militares, só que pertenciam a países diferentes. O Pacto de Varsóvia era da União Soviética e os seus países, como a China, Cuba, Romênia, Polônia, entre outros. E a OTAN pertencia aos Estados Unidos, que era uma aliança militar do Canadá, Grécia, Inglaterra, entre outros países. Mas vamos caminhar para o final da Guerra Fria. Como visto antes, como dito antes, o Muro de Berlim era o grande símbolo da Guerra Fria. Então, em 9 de novembro de 1989, caiu o Muro da Vergonha, como ele era chamado em Berlim. E oito anos depois da construção desse muro, famílias se reuniram de novo, amigos, esse muro que dividiu tantas pessoas e, e vidas durante todo esse tempo, essa divisão artificial. Menos de um ano depois, a Alemanha se reunificou em 1990. A Guerra Fria chegou oficialmente ao fim, quando em 91 a União Soviética também chegava ao fim. E eu falei sobre isso num vídeo que eu fiz aqui sobre a União Soviética, você pode ver aqui em cima. Mas então foi isso, espero que vocês tenham gostado do resumo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative sempre o sininho das notificações. para mais vídeos como esse, um beijo, um queijo. Tchau.